Uh, bom dia, o meu nome é Pedro Oliveira, sou urologista do Hospital de Santa Maria em, em Lisboa e vim hoje aqui à clínica do professor Antonini para ver a, a via de abordagem infrapública na colocação de próteses penianas uh, e parece-me ser efetivamente uma técnica bastante fácil, bastante eficaz e mais rápida do que a via de abordagem uh, penoscortal com bons resultados uh, cosméticos e penso que deve ser uma, uma técnica uh, a ser dominada por todos os implantadores do prótese penianos.